Dark Tenno, sejam bem-vindo ao canal Dark Gamer, eu sou o Dark, Só mais um vídeo de Warframe, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, o vídeo de hoje eu vim cá dar a minha opinião do que a DE devia ter mudado, nesse caso, consertado nas habilidades do Revenant. Revenant, ok, pessoal? É o seguinte, eu o pai ele os 3 dias que ele, teve, que ele mal chegou no jogo, né? Chegou na sexta-feira. e desde aí tenho jogado com ele, percebendo para criar builds, né? Para criar build dele. Eu tenho feito a jogatina com ele. E percebi algumas coisas que a D deve ter mudado no Revenant. E eu achei muito estúpido que isso não ter, Eles não tenham percebido isso. Ou podem ter percebido, mas preferiam deixar como está assim, não é? Eu acho que é muito mal isso. Literalmente. Eu não sou assim de fazer um vídeo desse tipo, né, dar opinião sobre a habilidade de Warframe, mas vendo que o Rei não tem um Warframe uh, mais recente, né, eu acho que dar a minha opinião sobre a sua habilidade, né, do que devia ser melhorado, é um essencial, porque assim todo mundo também talvez possa compartilhar a mesma, a mesma opinião do que eu. E sim, compartilhar -se a minha opinião que eu ainda melhor, né? Assim, talvez um dia a gente chegue a ter talvez essa mudança que eu talvez tenha em mente. Nesse caso, a mudança das habilidades do Revnaut. Por acaso, o Revnaut tem uma habilidade muito boa que é a quarta skill dele. E não só contando com a segunda skill. Mas eu acho que a terceira skill do Revnaut é muito inútil. Por o facto de que a ADE disponibilizou uh, o uso da terceira skill usando junto com a quarta skill. Por quê? O que, é que acontece aqui? Acontece que o jogador pode estar a usar a quarta skill e ao mesmo tempo pode dar uso à terceira skill E o que fica muito estúpido nisso é que a segunda e a primeira skill é inútil quando estás a, na quarta skill Porquê? Vou demonstrar aqui para vocês Ativa a quarta skill Podes usar a terceira pode usar a terceira Mas porquê que não se pode usar as outras skill? Eles não deixam usar as outras skill Isso é muito mal Porquê? Ah, a segunda skill é uma skill que previne de danos nesse caso, né ah, faz que o dano, o dano recebido dos inimigos volte contra eles, isso é bom para ser usado com a quarta skill, eu acho que a terceira skill para ser, para ser combinada com a quarta não faz assim muito sentido porque bom, apesar que a terceira skill é uma skill que Uh, faz o inimigo, o, o rev não andar um pouco mais rápido, não sei o que, é uma skill que consome escudo e energia contra os, para, os, para os inimigos controlados, é bom. Mas usar a terceira skill na quarta skill, acho que não faz muito sentido, porque é muito estranho isso, imagina. Eu estou com a segunda skill ativa, eu estou na quarta skill eu ativo a minha quarta skill Simplesmente eu posso matar os inimigos e receber dano contra esses inimigos E após acabar as minhas cargas, né, após acabar as cargas eu fico praticamente aqui, em defesa contra os inimigos Porque essa parede, essa muralha nesse caso de fumo que é criada, desaparece E quando estou com a quarta skill eu vou sofrer dano E por que, que a DE não pensou no facto de ativar a, quarta, a segunda skill enquanto estamos na quarta skill ativa, isso não seria muito melhor se acontecesse dessa forma? Em vez de usar a terceira skill para, uh, para combar com a quarta, que não combar a segunda e a quarta? Porquê não dá a hipótese de usar a segunda skill enquanto a quarta estiver ativa? Porque eu acho que seria muito melhor se o facto de usar a segunda skill com a quarta está ativa, porque uh, prevenir do dano nesse caso. Vendo que a sua carga, né, o seu, a sua frame está pela duração Neste caso o meu Revenant está, está com 220 de duração E a terceira skill dele é afetada pelo número de cargas O número de carga é baixo, é de 7 E o número de duração que os amigos ficam, nesse caso ficam inconscientes, vamos dizer assim É de 3.20 se não me engano Aí tá E quando a carga baixa, eu vou receber danos enquanto estiver com a quarta skill e após receber esse dano, esse dano dos inimigos todos que eu vou receber, eu vou ficar indefeso. E após ficar indefeso, eu vou receber dano e vou morrer logo. Isso é muito mal porque a quarta skill nesse ponto, a terceira skill no caso, não vai ajudar a, a quarta skill em nada. Por quê? Só vai ajudar a aumentar a distância, nesse caso andar um pouco mais rápido e longe, vai ajudar nisso. Mas não faz diferença nenhuma, por quê? Por exemplo, a, a, segunda, skill ativa, a, a segunda skill ativa e a quarta skill ativa ao mesmo tempo, é, uma, é uma, uma combinação muito boa. porque uh, Eu posso sofrer dano dos inimigos e vai, esse dano vai ser revolto, Vai ser virado contra eles outra vez nesse caso. E após a cabeça dano, se a D tivesse pensado ou pensou, ou pensou em mudar talvez, seria muito melhor se o dano. Uh, em vez de usarmos a, a combinação da quarta e a terceira skill e ser se a quarta e a segunda, dá a chance de usar a segunda skill de vez em quando porque seria muito melhor para evitar danos letais. Porque quando acaba o efeito da, quarta skill, da segunda skill, o, nesse caso o Revenant vai estar exposto, muito exposto, porque a quarta skill não impede o Revenant de receber dano, nesse caso, isso é muito mal, ao menos se o Revenant tivesse a chance de não receber dano enquanto estivesse na quarta skill eu acho que ficaria muito melhor, acho que ele estaria muito mais forte, vendo que seria, não seria imortal, né? eu não estou falando, falando de uma forma de deixar o Revenant quase overpower, nesse caso imortal Ok, mas sim de uma forma de não fazer morrer tão rápido enquanto está na quarta skill. Por Como já tinha citado, a segunda skill é uma skill muito importante para a Revenant, por causa da parede de fumo, que revide os danos contra os inimigos novamente e deixa-los confusos. Isso é muito bom. Por que não nos dão essa oportunidade de usar a quarta skill e a segunda ao mesmo tempo? Seria muito mais fácil usar essa duas skills, porque eu não vejo a lógica de usar a quarta e a terceira skill. Não faz sentido para mim. Eu não entendo porque, mas só a sério, qual é a vossa opinião sobre isso? Vale a pena ter a terceira skill combando com a quarta skill ao mesmo tempo? O que vocês preferem ter a segunda skill e a quarta com bando nesse caso? Ou mesmo porque uma, uma coisa que é muito bom é que a combinação que eles fizeram da, da segunda e a primeira skill aí eu não vou negar que é muito bom mesmo, até porque vendo que é através da segunda skill. É aqui que se consegue controlar mais inimigos ainda, controlar inimigos, muitos inimigos no mapa. É através da segunda skill. Então, porquê? sem a segunda skill os inimigos não vão ficar parados, não vão ficar afetados nesse caso, não vão ficar imobilizados. E quando eles estão imobilizados, eles vão ficar, os outros inimigos vão ficar sob o efeito da, segunda skill, da primeira skill. Isso aí sim é bom, é uma boa, boa combinação. Imagina que, estás na quarta skill, não tens a, terceira, a segunda skill ativa estar receber danos dos inimigos mesmo assim. Eu acho que isso seria muito mal. Está na quarta skill a receber danos dos inimigos. Eu acho que a devia ter pensado no facto de que se o Rev não está na quarta skill, ele não vai se mexer, ele não tem para onde fugir. Os inimigos vão estar sempre a disparar contra ele, mesmo não tendo a, a quarta skill, a, terceira, a segunda skill ativa nesse caso. Porque a terceira skill só vai roubar vida e escudo. Não vai fazer muito mais que isso. Não vai causar dano. E eu acho que seria muito estúpido ter a terceira skill com uma combinação com a quarta. Porque ao menos devem ter pensado no facto de que a, qu a segunda skill defende o Revenant E ter ele na quarta skill com a segunda skill ativa era muito melhor. Porque acho que ajudava muito mais nas builds dos outros jogadores nesse caso. E ajudava os jogadores a perceber um pouco mais o funcionamento dele. Porque eu demorei muito tempo a perceber isso. Porque eu estou ocupando ele desde sexta-feira né. O dele, fiz já a dele. Já, mas desde sexta-feira que eu peguei o Revenant, eu tentei perceber muito qual é a diferença entre a terceira e a segunda skill. E eu cheguei a essa opinião, cheguei a essa ideia que a quarta skill não faz mínimo sentido na combinação com a, com a quarta. Não faz mesmo. A terceira, a segunda skill defende o Revenant, ok? Deixa os inimigos imobilizados. Mas o que, que faz a terceira skill? Rouba a vida para ajudar os, os, os inimigos controlados? Isso é bom sim, mas acho que não faz sentido usar a terceira skill uh, Porque se estás na quarta skill, ele não vai estar a controlar os inimigos Vamos ver por esse lado, se estás na quarta, não controla os inimigos Então, eu acho que na minha opinião a DE devia pensar em melhorar esta parte Esta combinação da quarta e a terceira skill, mas sim ser uma, uma combinação da quarta e a segunda Usar a segunda skill durante Enquanto tu estás a usar a 4 skill, isso seria mais eficaz para o Revnaut? É o que eu acho, essa é a minha opinião do que a DE devia fazer. E se vocês têm a sua opinião, qual é a sua opinião sobre o Revnaut? Sobre a combinação da 3 e da 4 skill? Deixa nos comentários, pessoal. Caso tiver gostado desse vídeo, deixa nos no comentários também. Então, pessoal, se for novo no canal, se inscreva, deixa o seu like, ok? E espero até o próximo vídeo do canal Dark Gamer. Eu sou o Dark e até a próxima!